Bora! Vem! Vem! vem, vem, vem, esse vai ser fácil vai ser fácil vai ser fácil, vamos embora não, não vai não, sério, esse é tranquilo ó, vamos fazer vamos fazer só uma caminhada e aí conforme for o estímulo, a gente sobe a intensidade, aí vai mudando, subindo até chegar botar o joelho em cima, desce, caminhada normal, e aí eu vou mostrando os exercícios que nós vamos fazendo tá ok? aí quando eu pedir tá? não, então esse é um só, que três minutinhos só isso aí, isso aí, só na ponta dedo dos pés. Vamos embora, vem! É isso aí, 3, 2, 1, vamos embora! Devagar, devagar, devagar, isso, isso, bem devagar, ponta dedo dos pés, sem fazer barulho, isso, sem fazer barulho, isso aí, isso aí, isso aí, minha amiga. Devagar, sem bater, bem calma. Isso aí. Isso aí. Vou pedir que aumente a velocidade. Vai! Aumenta! Isso! Isso! Bora! É a resistência! Vambora! Isso aí! Vambora! Isso! Prepara que vamos aumentar a velocidade! 3, 2. Aumenta. Mais rápido, ó. Mais rápido. Vai. Isso. Mais rápido, mais rápido. Mais rápido, vai. Isso. Vambora. Isso aí, mais rápido. Vambora. É isso aí, vambora. Isso aí. Diminui, diminui. Devagar, devagar, devagar. Isso. Isso. Continua. Continua. Vamos dar uma esticada. Rápido. Mais rápido. Isso, movimentando os braços. Vai. Não para. Não para. Movimentando o braço. Não para. Vai, mais rápido. Diminui, diminui, diminui e sair. Vai, continua, continua, continua fazendo. Olha para mim agora, continua fazendo, não para. Vai fazer um, dois tocou, um, dois tocou, um, dois tocou, um, dois tocou, um. Dois, tocou. um dois. Dois, tocou, vambora Um, dois, tocou Um, dois, tocou Um, dois, tocou Isso, vambora Mais rápido Vai, isso, vai Isso, cuidado Vai, foi, Vai, isso, vai. vai Vai Bora, vai Vai Vai Vai Vai, vai, parou, parando, só na caminhada, isso, caminhada, isso, a última para finalizar, abriu a perna, caminhada abrindo a perna, só vai bater a perna, só esse movimento, isso, vai, abre a perna, abre mais e desce um pouquinho, isso, isso aí, isso aí, vamos bora, bora. Diminui, volta, vai, mais uma, abre, movimento, ó, batendo, isso aí, isso aí, isso aí. Vambora. Eu vi vocês dançando, fazendo isso. Vambora. Vambora. bora. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Você dança e faz. É. Vambora. Parou. Vai. Só andando para relaxar. Só andando. Só andando. Só andando. Só andando. Não sai não. Volta, volta. Só andando. Só andando. E três, dois, só a última. Três, dois, um, rápido, vai. Segura o máximo que puder, essa, essa terminou. Vamos embora. Mais rápido. Mais rápido. Isso, mais rápido. Fecha um pouco a perna. Isso, mais rápido. Rápido mesmo, rápido, rápido. Isso, ponta o do dedo dos pés. Isso, isso, perfeito. Isso aí, isso. Vambora, vambora. Continua, continua. Continua, tá terminando. Vai, 10, 9, vai, vai, vai, vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Finalizou, isso aí. Hoje foi bom, hein?